Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um, esteja aí na sua casa, no seu lar. E é uma alegria, né, sempre da parte de Deus ele nos oportunizar a estarmos juntos para meditarmos na sua palavra, para nos animar, nos exortar, nos consolar. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma palavra que Deus está trazendo hoje para que nós possamos nos encher mais do Espírito de Deus e entrarmos mais no descanso de Deus, dependendo mais dEle e menos de nós. Amém? Mas antes de começarmos a meditar nessa palavra, eu gostaria que você aí na sua casa, aonde você está, você feche os seus olhos. E tire um momento para orar ao Senhor agora, pedindo para que Ele fale ao teu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Paizinho amado, nós queremos nesse momento pedir que Tu nos lave, lave nossa alma, nosso espírito, lave nossa mente, nossas emoções com Teu precioso sangue nos purifique, aquiete, Espírito Santo, nossa alma, para que possamos ouvir aquilo que Tu tens para nós. Queremos encontrar em Ti o lugar de descanso. Tu és o nosso descanso. Senhor, eu peço que Tu nos ajude e nos socorra, Senhor, para que não venhamos mais a confiar tanto na carne, em nós mesmos, nas nossas habilidades, mas sim, Senhor, depositar nossa fé, nossa esperança, nosso coração inteiramente em Ti. Eu peço que Tu estejas falando conosco através da Tua Palavra, que Tu esteja lançando luz, sabedoria e revelação através da Tua Palavra, que é nosso alimento, que é a nossa esperança, para que dessa forma nós possamos Te conhecer mais e alicerçados em Ti, em amor, nós possamos nos entregar mais, nós possamos renovar a nossa esperança, renovar as nossas forças, renovar a nossa fé e confiança em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti cada irmão, cada irmã que está nesse momento assistindo, Senhor, essa, essa ministração. Que a Tua paz invada esse coração. Que tu venha, Senhor, com as tuas mãos estendidas, estar abençoando a cada um, iluminando a cada um. E, Senhor, guiando o íntimo de cada um a um lugar de refrigério, de descanso, de luz, de amparo nos teus braços. Em nome de Jesus, fala conosco, sem ti nada podemos fazer, Senhor. É em ti que nós, Senhor, confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão. Gostaria de que você abrisse sua Bíblia na, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. No capítulo 10, versículo 38 até o 42. Nós vamos falar sobre uma família que a Bíblia descreve, a família de Marta, Maria e Lázaro. Né? Essas três vidas, elas simbolizam muito e falam muito ao nosso coração. Né? Marta, ela simboliza o serviço, Maria simboliza a adoração e a entrega e Lázaro simboliza a mesa, aquele que já estava pronto para comunhão com seu Senhor. Após a mesa, ele é levado à morte e ressurreição, e se transforma, então, numa testemunha viva da obra de Cristo. E nós vamos ver hoje a parte do serviço, aonde Marta né, estava ligada. Ela era a que servia. Nós vamos ver lá em João também que diz que Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa e Maria preparava um unguento para ungir Jesus. E, nos dias que nós temos vivido, nós somos uma geração que se dedica muito ao serviço. Uh, nós queremos produzir muito, nós queremos entregar muito, queremos entregar com qualidade. Nós somos uma geração muito empreendedora, que quer renovar-se constantemente. Mas nós temos que ter cuidado com certas atitudes para que no, o serviço não tome o lugar de Jesus em nossas vidas. E a gente anda, por vezes, né, atarefados com tantas coisas e acabamos até fazendo mais do que poderíamos dar conta, e entramos muitas vezes em exaustão, em cansaço, e não sabemos, às vezes, tirar o pé do acelerador. Mas hoje o Senhor te convida a achar um lugar de descanso nele. Você é aquele que anda às vezes cansado, desanimado, pensando eu preciso parar urgente, eu não consigo mais levar adiante, aquilo que antes te dava motivação tem te cansado. Você se sente exaurido? Então, fica até o final dessa ministração. Você vai se encontrar em muitas coisas aqui na vida de Marta e naquilo que o Espírito Santo quer nos falar hoje. Então, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, diz-nos assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava dava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, como nós já falávamos na introdução, a vida de Marta simboliza o serviço, de Maria a entrega e de Lázaro a revelação, ou seja, aquele que passou por morte e ressurreição, transformou-se numa testemunha viva de Deus, que as pessoas, ao olharem para ele, viam ali o poder de Deus, por saber tudo que Cristo tinha feito uh, realizado na vida de Lázaro. Então, o serviço ele implica muita responsabilidade, assim como a entrega, ela implica o amor. E assim como ser testemunha implica em você revelar Cristo aos outros. Você ser o objeto de revelação do amor e do poder de Deus. E Marta, a gente podia ver aqui que ela estava, ela tinha esse coração no serviço, no, no dar o melhor. Ela logo convidou Jesus para se hospedar na sua casa. Isso implicava dela recebê-lo bem, ser hospitaleira, né? Servir uma, um bom alimento, preparar tudo para que ele fosse recebido da melhor forma. Só que o que que acontecia? Marta, ela agitava-se ao servir. Ela não conseguia ter paz nesse serviço porque Marta tinha muita expectativa naquilo que ela entregava. Ela queria fazer o melhor e não tinha nada errado em ela fazer o melhor. Mas sim, aquilo que nós nos baseamos, da, da onde vem essa força, da onde a gente adquire essa força para realizar esse serviço? Nós somos movidos pelo Espírito Santo para entregar esse serviço ou nós somos movidos pela adrenalina, né? Natural da nossa força natural. Então, Marta, ela diz aqui que ela agitava-se de um lado para o outro e ela estava ocupada, quer dizer, ocupada quer dizer distraída, atarefada, uh, dominada pelo serviço, ela estava tão ocupada com aquilo que ela realizava que ela esquecia das coisas que realmente importavam. Irmãos, a gente geralmente troca as coisas que realmente importam pelos acessórios. Né? O serviço ali era o acessório. Quando Jesus entrou na casa de Marta para se hospedar, Jesus queria comunhão, Jesus desejava comunhão e ele queria, em primeiro lugar, o coração de Marta, o coração de Maria, o coração de Lázaro. Marta queria entregar esse serviço como se ela entregasse o seu coração, mas quando nós andamos agitados e ocupados, muitas vezes entregamos o serviço, mas não nos entregamos nele. Ou seja, a gente já está tão nervosa, agitada, que a gente entrega o serviço, mas a gente não tem prazer naquilo que entregou, não tem carinho, não tem paz naquilo. Então, a gente pode notar aqui que Marta, ela estava vivendo o triângulo da ansiedade. O triângulo da ansiedade é aquele que você ele, tu vai para a parte de salvadora, né? Ou salvador, vítima e perseguidora. Salvadora era a parte que ela fazia assim. Eu, eu, eu pedi para Jesus vir para cá, estou hospedando Ele, eu sou útil. E vou mostrar minha utilidade pelaquilo que eu vou entregar para Jesus. Vai ser o melhor. Eu vou, ele vai ficar impressionado com a limpeza, a ordem, o modo de eu servir, de eu colocar a comida para ele. Ele vai ficar impressionado com isso. Ele vai ver a minha utilidade. Mas quando ela se via sobrecarregada com isso, ela ia para a parte de vítima, aonde ela dizia: Senhor, tu não te importas. A, a minha irmã me deixou servir sozinha. Tu não te importas. Parece que tu não está vendo o que eu estou passando. Eu estou tentando fazer o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou entregando tudo para ti. Eu estou entre entregando tudo nessa casa e você não está vendo? Então, ela saía daquela situação de vítima e aí ela logo ia para a situação de perseguidora. Ordena que ela venha me ajudar aonde Marta olhou para sua irmã e começou a persegui-la por ela estar tendo a atitude de estar nos pés do Senhor. E quando ela olhou para Jesus, ela deu uma ordem para que Jesus desse outra ordem para sua irmã. Ordena-lhe que venha me ajudar. Ou seja, Marta agora estava naquela parte que ela queria manter-se no controle, para que todas as coisas naquele dia saísse como ela havia planejado. Então, quando nós estamos nesse triângulo da ansiedade de ser salvadora, perseguidora e controladora, né? Uh, vítima perseguidora e salvadora, né? A gente está muito ansiosa, sem paz, sem prazer porque a gente acha que as pessoas não estão reconhecendo aquilo que eu estou fazendo. Eu não, eu não vejo retorno naquilo que eu entrego. Então, a minha entrega não é pelo amor, ela, ela visa eu ganhar algo, né? é, visa satisfazer minhas carências e não visa eu externar ou revelar o amor de Deus através do meu serviço. E, quando isso acontece, é, é algo que vai exaurindo as nossas forças, porque a gente entra numa exaustão das nossas próprias expectativas. A gente coloca uma expectativa, a gente gera uma meta, a gente imagina um lugar em que a gente quer chegar, a gente imagina algo que a gente quer alcançar, só que nada daquilo tem a ver com a realidade de Jesus ter entrado na minha casa e eu ter recebido Ele. Então, muitas vezes, a gente anda correndo atrás de tantas coisas, mas a gente não para para ouvir o Senhor, a gente não para para ter um momento de entrar na presença de Deus onde eu vou ganhar a força para executar todas as coisas para agradar, para honrar, para amar meus irmãos e amar o Senhor. E eu estava pensando esses dias e meditando com Deus, a nossa dificuldade muitas vezes no congregar, né, irmãos? De estarmos na casa do Senhor, de servirmos na casa do Senhor, como é difícil... Uh, a gente encontrar voluntários para uh, dar uma aulinha na escolinha, para uh, ajudar nas câmeras, para fazer algum serviço na casa de Deus. E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que isso não é uma ingratidão de ninguém, que isso não é uma indisposição de eu não quero fazer, mas isso é uma exaustão de quem fez muito por muito tempo e não teve o retorno que esperava. Porque o serviço por muitas vezes foi usado para que eu me mostrasse útil, para que eu ganhasse algo. Você lembra do, do irmão do filho pródigo, o filho mais velho? Ele não saiu de casa, ele não deixou a congregação, ele não saiu, ele ficou ali trabalhando e fazendo tudo que o pai mandava. Mas ele esperava um retorno, ele queria um retorno, ele queria uma festa com seus amigos, ele queria um novilho cevado, e ele trabalhava muito para ter isso. E ele entrou em profunda... Decepção quando ele viu que alguém que ganhou o que ele esperava Era alguém que não merecia Que não tinha feito por merecer então, na verdade, nem o que foi embora congregava e nem o que estava ali estava congregando, porque o congregar, o comungar, o estar em comunhão com o pai era uma edificação familiar e não uma competição de serviços para ver quem merecia mais. Então, o que estava faltando ali naquela família, como o que estava faltando aqui em Marta, era ter a compreensão que o que, era, o que tinha que acontecer ali era a edificação da família. Não era quem servia mais, quem era útil, quem tinha que ser perseguido, quem era a vítima, quem estava errado, quem é que tinha que fazer. Você entende? O plano de Deus é ter uma família para o pai, uma esposa para o filho, uma habitação para o Espírito Santo. Então, como eu vou ter uma família para o pai, se eu estou, através daquilo que eu estou me propondo a fazer, exaurido, sem ânimo, sem vontade de ir adiante, sem vontade de estar na comunhão com meu irmão, porque eu fui frustrado nas minhas expectativas. Dei mais do que podia dar, propus mais do que eu podia entregar. E o Senhor estava apenas dizendo, filho, tudo que é meu é teu. E eu quero de você, não é o que você tem de serviço, mas eu quero teu coração. O propósito do serviço não é a entrega. O propósito do serviço não é o resultado. O propósito do serviço não é o como é bem feito. O propósito do serviço é o caráter pedagógico que ele tem, de como eu consigo servir junto com meu irmão. A prova aqui de Marta não era se ela, no final, ia entregar a casa bem feita e a comida bem feitinha. Isso era maravilhoso. Precisava ser feito, mas como ela conseguia fazer isso, incluindo Maria, incluindo Lázaro, incluindo quem estava ali junto? Como isso era feito em família? Como isso era entregue? Como ela desenvolvia no serviço o amor, a paz, a fidelidade, a benignidade, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio? como que os frutos apareciam no serviço. Você entende que o Senhor quer que o serviço seja algo pedagógico para frutificar virtudes em mim? E que virtudes são essas? Virtudes de Cristo. Se o Senhor visasse no serviço algo bem feito e, a, e, e o resultado final desse serviço fosse ter que ser perfeito e impecável, ele mandava os anjos fazer. Ele não ia contar conosco, irmãos. Ele mandaria os anjos. Isso não quer dizer que eu vou fazer de forma relaxada, porque a Bíblia fala para mim fazer bem feito. Mas eu tenho que saber de como eu faço o que eu aprendo no processo da execução do meu serviço? O que é mais importante, entregar o serviço ou edificar as pessoas? O que, o que eu estou fazendo? Marta, ao entregar o serviço, ela tinha acabado com as pessoas, inclusive com ela mesma. Ela já estava agitada, irritada, se sentindo abandonada, se sentindo a última das criaturas, magoada com a irmã dela e achando que Deus tinha abandonado ela. Que serviço era esse? Que tipo de edificação era essa? Se quando eu entrego algo, eu olho para o meu redor, as pessoas que estão do meu lado estão acabadas. Que serviço é esse, irmãos? É por isso que lá em Romanos, vamos abrir lá. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 11 diz assim: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Olhe bem, fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, antes de eu fazer, de eu entregar qualquer serviço, antes que eu venha entregar esse serviço, antes que eu aprenda o caráter pedagógico que ele tem, o Senhor diz que você seja fervoroso de espírito, ou seja, que tu esteja cheio do Espírito Santo para que a força motora do teu serviço seja o amor e não seja a expectativa do prêmio, e não seja a expectativa do reconhecimento pelo teu serviço. Porque por muitas vezes, quando você esperar o reconhecimento ou até a ajuda do outro para que teu serviço seja feito e tu consiga aquilo que tu queria, você vai ser frustrado. Mas se você for fervoroso do Espírito, no Espírito você terá força, condições, capacitações de entregar o que realmente Deus quer sem que nenhuma pessoa ao teu redor seja destruída sinta-se usada né, por você, mas seja aquele que se sente que está cooperando junto com você para edificar uma família e não está sendo uh, competitivo com você para edificar um, um império humano, mas sim é cooperação para a edificação da família de Deus. Então, Marta, ela estava numa situação difícil ali, porque as emoções que surgiam no coração de Marta deixavam Marta cada vez mais exausta. E o grande problema disso é que muitas vezes, quando nós estamos nessa empolgação da adrenalina, né? Você já notou? Se nós não somos movidos pelo Espírito, a gente quer ser movido pela adrenalina para fazer as coisas. Por isso que, muitas vezes, a gente, uh, o ansioso ele espera os últimos momentos para fazer um trabalho, para entregar uma, alguma coisa, para ir em algum lugar, porque ele precisa ser movido por aquela adrenalina, aquela coisa de eu não posso me atrasar, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer. E aí aquela adrenalina vem e aí, ai, eu consegui. Mas no final, eu estou exausto, eu estou acabado, eu acabei com muita gente, eu tive crise de choro, palpitação e muito mais. porque porque eu não estou movido pelo Espírito para fazer, mas estou movido por algo vicioso para satisfazer minhas carências. Então, Deus tem um lugar em que Ele nos tira disso. Né? Por isso que lá em Mateus 11, eu sei que os irmãos conhecem esse versículo, mas nós não estamos aqui por, por conhecer, mas sim por profetizar uma verdade até que ela entre nos nossos corações e ela faça ali a libertação. Né? É Mateus 11, 28. O Senhor diz assim para Marta, para Andréia, para todos aqueles que estão nessa situação. Né? Diz assim, Vinde a mim todos os que estais cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Ou seja, existe um jugo e existe um fardo, mas ele não é pesado. Ele é leve, ele é suave, porque ele não depende da minha força, mas da graça de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. É, é, um, é um descansar que eu preciso ter, aprender a descansar, porque não é uma ausência de trabalho, mas é um descanso naquele que já trabalhou, executou e fez tudo para que agora eu aproveite aquilo que ele fez, a vida que ele me deu, o espírito que ele me liberou, para que agora eu execute as coisas de Deus aqui na Terra. Até porque tudo aquilo que eu faço, pela minha força, pela minha expectativa, movido por mim, não é algo sustentável. Não é algo que eu possa levar por muito tempo. Logo, logo, a adrenalina acaba, a motivação acaba, a empolgação acaba, a paixão acaba... E aí eu acho que eu não posso mais continuar com aquele trabalho, eu acho que Deus não me chamou para isso, eu acho que eu casei errado, que eu estou na igreja errada, que esse não é meu ministério, que deu para mim, que acabou, que eu tenho que parar com tudo. E, na verdade, eu tenho que parar é com essas vozes que estão gritando na minha mente nesse momento, que não é a voz do Espírito de Deus que não é o que eu estou ouvindo no lugar de descanso. Porque quando Maria foi para os pés do Senhor, Jesus não quis dizer, Marta, Maria é melhor que você. Não. Maria está certa, você está errada. Não. Ele disse, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, ela começou pela melhor parte. Ela veio para os meus pés para aprender e depois ela vai ajudar. Depois ela vai fazer o serviço. Porque quando o Senhor criou Adão, lá no Éden, Ele criou toda a natureza, o universo, todas as coisas. Depois Ele criou o homem. E aí Ele colocou o homem no descanso, que já era o sábado. Ele não criou o homem antes. Né? Ele criou tudo, daí Ele formou o homem e colocou o homem no descanso para que a partir do lugar de descanso, então, Adão saísse para guardar, cultivar o jardim e expressar a imagem e a semelhança de Deus na terra. E o Senhor quer que a gente volte para esse lugar de descanso. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo, viveu como homem, ele cumpriu com toda a lei, a exigência da lei aqui, dos homens, com a lei de Deus. Ele viveu sem pecado, ele foi para a cruz, ele foi condenado por os nossos pecados, ele desceu as regiões inferiores da terra, ele colocou os espíritos que estavam em prisão em liberdade, ele deu dons aos homens, ele ressuscitou, soprou o seu espírito, ele fez todo o trabalho. Aí ele chamou os discípulos, ele soprou o Espírito nos discípulos. E ele disse, agora vocês vão. Perdoem pecados. Façam discípulos, batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preguem o Evangelho das Boas Novas. Ou seja... Tudo que te tirava o descanso, tudo que te produzia ansiedade, tudo que você acha que você precisava fazer para que Deus te perdoasse ou te tivesse o amor de Deus, o Senhor disse, não precisa fazer, eu fiz por ti, porque era impossível que você fizesse. Você não está no controle o tempo todo, você não consegue fazer o impossível, você não é uniciente, nem potente. Mas se você crer na obra que eu fiz, então, você entrará no descanso da minha obra e, através do meu Espírito, você deixará, permitirá que se revele através de você esse amor, essa novidade de vida. Então, o teu trabalho... Teu esforço é para que você se mantenha sempre na dependência do Espírito de Deus, na dependência da obediência à palavra de Deus, a ouvir o que o Senhor fala. É por isso que o Senhor diz, eu não quero que você faça, eu quero que você seja. Não quero que você está fazendo, eu quero que você está se tornando. Lá no, no, no Êxodo... O povo dizia para Moisés, nos fala o que ele quiser e nós faremos. O Senhor não tinha expectativa que o povo fizesse. Ele tinha expectativa do povo entender que não conseguia fazer para depender daquele que faz todas as coisas. Então, você pode estar exaurido, porque nas suas expectativas você pensou que conseguiria mudar pessoas, coisas, situações, aguentar fortes pressões, e você ia alcançar o tão desejado reconhecimento que todos iam te ver como, como uma pessoa útil, uma pessoa amada pela tua utilidade. E você não foi. Aí eu te pergunto, irmão, você já conhece Deus, o Deus que te ama, quando você não é útil? O Deus que te ama e te encontra quando você está lá enfermo? Quando você não dá conta? Quando você erra? O Deus que te ama quando você não está uh, nas expectativas que as pessoas estão esperando de você? O Deus que diz eu não desisti de ti? Mas erga-te, levanta-te, porque eu sou contigo e é eu que te fortaleço, é eu que te capacito. Eu nunca pedi coisas grandes demais para ti, a não ser que tu tivesse um coração entregue na minha presença. Então, por isso o Senhor disse, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estarmos na comunhão do Senhor. Não existe vida cristã sem vida de oração, sem vida de comunhão. Não existe vida cristã baseada em serviço. Existe um serviço que sai de um lugar de descanso e de oração. Descanso não é ausência de trabalho. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também. Mas ele vivia descansando no pai. Então, eu gostaria de abrir em, em João 12, com você. Onde fala aqui, no versículo 1 em diante, diz assim. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.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 Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem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 porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Amém? Então, aqui nós vemos que, mais uma vez, né, Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Marta servia. Lázaro estava à mesa. E Maria estava providenciando um bálsamo, um perfume, o melhor que ela tinha para adorar o Senhor. E ali também estava Judas, ali também estavam aqueles que queriam tirar a vida de Jesus e agora de Lázaro também, porque Lázaro era uma testemunha, porque Lázaro mostrava a, o poder de Deus, a divindade de Deus, o que Jesus era ali, o filho de Deus, e eles queriam acabar com o testemunho. Então a gente vê que quando a gente passa do serviço para adoração, e a gente vem à mesa, a mesa vai nos preparar para nos entregar a morte e ressurreição. E quando nós ressurgimos novas criaturas, então nós somos testemunhas de Deus que revelam aquilo que Cristo faz por nós. Essa é a verdadeira testemunha, é aquela que quando olhavam para Lázaro dizia impossível Lázaro está aí, porque pela força dele ele não ressuscitaria mas alguém fez algo por ele, Jesus Cristo. Então ele era testemunha viva da glória de Deus. E é isso que o Senhor quer, que ao sairmos da mesa, ao entregarmos o serviço, a adoração e a mesa, que a gente passe pelas situações de morte, mas a gente venha ressuscitar para que a nossa vida ela mostre que não foi pelas nossas forças que entregamos algo, que, no, que a gente mudou, que a nossa família é transformada, ou que nós temos trabalho, ou que Deus tem nos curado, mas sim que a glória de Deus tem se manifestado ao nosso favor porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele nos amou primeiro e porque a glória e toda a honra é dada a Ele. Então, diminui-se o homem, a capacitação humana e eleva-se a glória de Deus. Então, a gente tem que ver se a gente, nós, nós não estamos exauridos em serviço muito mais aparecendo o nosso nome do que a glória do Senhor. Porque muitas vezes nós somos ótimos com serviço, mas nós somos péssimos com pessoas. Nós somos ótimos com resultados e péssimos em passar pelos processos. A gente quer resultado logo. Sabe aquele que construiu a casa na areia? Ele foi empreendedor. Ele disse, eu vou construir com esse material, vou construir mais rápido, vou construir da mesma forma que o outro. Ele, porém, não detectou que a sua construção não era sustentável para dias de temporais. Então, às vezes, nós estamos... Sendo muito empreendedores, nós estamos sendo muito dedicados, com muito serviço, querendo fazer muitas coisas, mas a gente não tem visto se isso é sustentado pelo Espírito. Se resiste a tempestades, se resiste a tempos difíceis, se resiste às provas, porque só o que é nascido aos pés do Senhor, gerado aos pés do Senhor, resiste aos temporais. É mais demorado aos olhos dos homens. Não é produção em série. Não parece algo prático. Mas a vida se desenvolve dessa forma. Você já viu como um bebê, por exemplo, né? ele nasce. Está tudo ali. Tudo que diz respeito ao corpo humano está ali. Todos os órgãos, tudo está. Só não está desenvolvido. Mas para se desenvolver, não adianta eu chegar e dizer Bebê, cresça. Vamos, bebê, você está demorando para crescer. Não, eu vou ter que cuidar, alimentar, passar noites em claro, eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que educar e alimentar, e essa criança precisa descansar, se nutrir, ela precisa de cuidados, de ensinamento, até que ela vá se desenvolvendo e, quando você vê, ela já está um adulto, completo e perfeito. Mas o processo de crescimento precisou se se desenrolar. Não era assim, ó, hoje você me dá um bebê, isso, é, isso é, é costume lá do Egito, né? Que a filha de faraó pegou o bebezinho, deu para diz: cria, depois que ele tiver crescidinho, tu traz para mim. O Egito não quer trabalho, amar dá trabalho. Ir para os pés do Senhor, confiar nos processos, passar pelos processos para se desenvolver, dá trabalho. Mas é aí que se dá a transformação do ser. É isso que o Senhor diz, o serviço que eu te dei. Escute, meu irmão, minha irmã aonde você está servindo hoje na casa de Deus, o trabalho aonde você está, a família da qual você faz parte, o que você desempenha aí. Deus quer te ensinar algo para a eternidade. Deus quer desenvolver o teu ser. É por isso que Ele te confiou. Ele não está com expectativas na entrega, mas sim naquilo que tu vai aprender. Se ao ser bom nesse serviço, tu vai aprender a ser bom e especialista em pessoas, como você faz para guiar um povo pelo deserto? Como você faz para criar esse bebê? Qual é o que você coloca nisso? Coloca o teu coração nisso? Você coloca a tua entrega, você manifesta quem você é nisso? Você respeita os processos? Você respeita o, o caráter pedagógico desse serviço? Ou você está pensando nos troféus? Qual o nome que você quer que seja glorificado no final? Quem você quer que apareça no final? Eu sempre uso esse... Esse exemplo, porque para mim, ele, ele me explicou muitas coisas. Quando Deus te dá um serviço, ele quer que aquele cacho de uva, que tem uvas grandes, uvas menores, uvas mais doces, uvas não tão doces assim, mas é um cacho de uva. E você vê ainda a diferença de uva para uva. Mas quando ele se torna vinho, quando ele é o suco que está aqui, são muitas uvas. Todas as uvas daquele caixa agora estão naquele suco. Mas você não vê nenhuma em especial. Todas se tornaram um. No corpo de Cristo, você tem a tua salvação individual. E você tem o processo de conhecer ao Senhor, de desfrutar dele. Mas tudo aquilo que você desfruta dele, Deus vai te convidar a entregar depois para a edificação do corpo de Cristo quando você some no suco, quando ah, ah, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, ninguém ganha mais do que ninguém, mas todos desfrutam da presença do Senhor e de ser membros da família de Deus. E a edificação da família de Deus, do corpo de Cristo, é, sim, prioridade. Então, não fique tão exausto. Vá para os pés do Senhor, Vamos fazer isso, vamos, vamos, vamos adorar, mas vamos estar à mesa. Vamos estar no serviço, sim, mas as Martas precisam estar à mesa, precisam estar na adoração, para depois o serviço dela expressar Cristo. Nós precisamos acabar com esse triângulo da ansiedade. De salvadora, vítima e perseguidora. Nós precisamos deixar que a trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, se expresse através de nós. Através de uma vida de entrega aos pés do Senhor, para que Ele uh, forme em mim o caráter dEle. Se o final do meu serviço, se no final do meu serviço, Cristo não pode me ter, esse serviço não é útil. Você entende isso? No final do serviço, Marta podia estar tão exausta que ela não ia conseguir ter uma refeição de maneira presente ali com Cristo. O Senhor podia dizer, Marta, tu ouviu o que eu disse? Ela, hã? Né? Quantas vezes na nossa casa a gente serve a mesa, a gente serve, mas a mulher, a mãe não consegue desfrutar de tão cansada que está. Ou o marido trabalhou tanto para entregar tanta coisa para aquela casa, mas depois ele não, ele não tem prazer de estar com a família. Ou o filho esteve em tantas coisas, no esporte, no curso, na escola, e, e, e mais em outra atividade, que quando chega em casa ele não tem prazer de estar com o pai ou com a mãe. Então, os serviços manteram ocupados mas a família não tem o coração daquela pessoa. É isso que o Senhor está querendo dizer. Ele diz, você pode fazer as coisas para mim, mas no final eu quero você. É você, é o teu coração que eu quero. E se o serviço nos rouba isso, se no final eu não tenho prazer de estar num culto, Estar na congregação, estar na adoração, ter um momento com o Senhor, eu estar no meu, uh, lá no meu secreto com Deus, eu estar no meio da minha família, esse serviço não está sendo útil. Então vamos levar nossos corações para a presença do Senhor, para realmente entender a vontade de Deus, aquilo que Deus está me pedindo e pedindo para você para sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, que tu nos capacite, Senhor, a descansar em ti. Que tu nos capacite a parar, Senhor a não querer andar ocupado com tantas coisas que não nos dá tempo de ouvir Tua voz, não nos dá tempo de discernir nem nossa própria voz. Nos ajuda a nos calar na Tua presença, para descansar aos Teus pés, Senhor, para entender o que realmente, o, que, o clamor do meu próximo, e o clamor do meu coração e o clamor dos céus, em nome de Jesus, resgata a comunhão em família. Resgata a comunhão na igreja. Resgata a comunhão dos santos. Nos acorda, Senhor. Nos ajuda a perceber qual é a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a nos manter perseverante aos Teus pés na comunhão, no partir do pão e nas orações porque esta é a vida que tu nos chamou para um lugar de descanso que é a tua presença e a partir dali expressar o que ganhamos de ti pai, em nome de Jesus que a tua paz que a tua graça seja sobre cada irmão eu sei que muitas vezes Deus, meu irmão pode estar pensando eu nem tenho ideia de como parar eu não sei, eu estou numa alta velocidade de trabalho, de tudo que eu não sei como parar mas Tua palavra diz, Senhor, que se nós pedíssemos sabedoria, Tu nos daria. E eu clamo a Ti por sabedoria, luz e entendimento prático na vida de cada um dos irmãos. Que desejarem por isso. Para que nós possamos, Senhor, ser transformados pelo Teu Espírito. E assim desfrutar da Tua paz e da Tua graça. Em nome de Jesus, nos ajuda a estar nesse descanso, Pai. Assim eu te agradeço, eu te louvo e te glorifico pela tua palavra. Amém, Senhor. Amém, que Deus abençoe a sua vida. E logo mais temos então a sala de oração que você possa estar participando também. Amém? Deus abençoe.